Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos resolver um exemplo sobre o cálculo da concentração de equilíbrio através da concentração inicial. Nesse exemplo, temos o gás bromo e o gás cloro reagindo para formar o cloreto de bromo, onde Kc é igual a 7,0 a 400 K. Sabendo que, nesse exemplo, a concentração inicial de bromo é 0,60 molar e a concentração inicial de cloro também é 0,60 molar, vamos calcular aqui as concentrações de equilíbrio de BR, Cl e BRCl. Para nos ajudar a encontrar as concentrações de equilíbrio, vamos usar uma tabela IVE, onde o I representa a concentração inicial. V representa a variação na concentração e E representa a concentração de equilíbrio. Para as concentrações iniciais, temos 0,60 molar para o bromo, 0,60 molar para o cloro, e se assumirmos que a reação ainda não começou, vamos colocar um zero aqui para o nosso produto, o BRCl. Agora, vamos pensar no Br2 reagindo com Cl2 para formar BrCl. Parte do bromo vai reagir, mas não sabemos quanto. Então, vamos chamar essa quantidade de x. E como vamos perder um pouco desse bromo quando formarmos nosso produto, vamos colocar um menos na frente do x aqui em nossa tabela. Vamos pensar agora sobre as proporções molares. Na equação balanceada, temos uma proporção molar de 1 para 1 em relação ao bromo e o cloro. Portanto, se estamos perdendo x para o bromo, também vamos perder x para o cloro. Sabendo disso, vamos colocar "-x", aqui no cloro, na tabela. Quando o 2 e Cl2 reagem juntos, perdemos nossos reagentes. Isso significa que vamos ganhar alguns de nossos produtos. Para descobrir quanto, precisamos examinar as proporções molares. A proporção molar de bromo em relação ao BrCl é de 1 para 2. Dessa forma, se estamos perdendo x de BR2, devemos ganhar 2x de BRCl. Sabendo disso, vamos colocar aqui na tabela 2x em BRCl. Agora, vamos pensar sobre as concentrações de equilíbrio. Se a concentração inicial de bromo é 0,60 e estamos perdendo x, a concentração de equilíbrio deve ser 0,60 menos x. E a mesma coisa com o cloro. Ou seja, temos 0,60 menos x aqui. Para BRCL, começamos com 0 e ganhamos 2x. Portanto, em equilíbrio, a concentração de equilíbrio será igual a apenas 2x. A próxima etapa é usar a equação balanceada para escrever uma expressão de constante de equilíbrio. Sendo assim, podemos dizer que Kc é igual a. Vamos olhar em nossa equação balanceada. Temos aqui em nosso produto o BrCl com um 2 como coeficiente. Logo, Kc é igual à concentração de BrCl ao quadrado dividida pela concentração de nossos reagentes, que é Br2, que inclusive vamos colocar aqui a concentração de Br2 elevada à primeira potência, já que o coeficiente é 1 aqui e isso vezes a concentração de Cl2, que também é elevada à primeira potência. As concentrações em uma expressão de constante de equilíbrio são concentrações de equilíbrio. Portanto, podemos colocar aqui as concentrações de equilíbrio que encontramos em nossa tabela. A concentração de equilíbrio do BrCl é 2x. A concentração de equilíbrio do Br2 é 0,60 x e temos a mesma coisa para o cloro. Sendo assim, podemos colocar aqui também 0,60 menos x. Aqui temos nossas concentrações de equilíbrio substituídas em nossa expressão de constante de equilíbrio. E também temos o 7,0 no lugar de Kc. Afinal, foi dito no início do exemplo que Kc é igual a 7,0 para essa reação a 400 K. Por isso, temos o 7,0 no lugar de Kc aqui. Nosso objetivo é resolver para x. Por isso, eu reescrevi a expressão aqui, alterando o denominador. Afinal, 0,60 menos x vezes 0,60 x é igual a 0,60 menos x ao quadrado. Escrevendo dessa forma, fica um pouco mais fácil ver que podemos resolver para x calculando a raiz quadrada de ambos os lados da igualdade. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados da igualdade, temos que 2,65 é igual a 2x sobre 0,60 menos x. Para resolver para x, multiplicamos os dois lados por 0,60 menos x. Aí, encontramos isso. Depois de um pouco mais de álgebra, chegamos à conclusão que 1,59 é igual a 4,65x. Sendo assim, x é igual a 1,59 dividido por 4,65 que é igual a 0,34. Agora que sabemos que x é igual a 0,34, podemos substituir isso em nossa tabela e resolver para as nossas concentrações de equilíbrio. Como vimos, a concentração de equilíbrio do Br2 é 0,60 menos x. Assim, teremos aqui 0,60 menos 0,34, que é 0,26 molar. Portanto, 0,26 molar é a concentração de equilíbrio do bromo. Para o cloro, temos o mesmo cálculo, 0,60 menos x, que é 0,60 menos 0,34. Então, a concentração de equilíbrio do cloro também é 0,26 molar. Para BRCl, temos 2 vezes x, então isso é 2 vezes 0,34, que é igual a 0,68 molar. Sendo assim,